Hey. Detetives e Nídeos, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje, gente, tô aqui com um vídeo de Clube que Brasil Gente, o xicreti tô aqui entrando O lotado, ó. what the fuck? O que tá acontecendo? Tá acontecendo alguma coisa, hein? Então vamos lá, porque tem código novo, tem catálogo Novo e pin novo Vamos ver primeiro o código antes de entrar, né? Pra facilitar a nossa vida, eu já copiei Aqui o código, vou colar MP3 300... alguma coisa, eu sou ruim de matemática Gente, o meu negócio aqui é geografia Mesmo, tá? Nem isso, né? É um MP3, gente, e 500 De moeda, ah, pobreza, hein? Vai um agrado de meio de semana, utiliza o código MP300000. São cinco Agora para receber um item exclusivo e algumas moedas dentro do jogo. Ah, e se você for um apoiador? Ah, esse daqui é para a gente burguês, né? Então vamos ver os itens aqui. Na verdade, é um item para a mão, né? Tá, você vem aqui, vir nadadeiras e vai procurar seu objeto. Ah, eu já tenho um roxinho, ó. Melhor roxinho. Eu gosto de roxo, gente. Então eu prefiro o roxo. Ah, tem um dourado também. Ah, quer saber também? Gente, eu. PIN dessa semana, tá aqui no na pista de skate, eu tô com uma galerinha Aqui, muito legal, é o pote de gelé Você encontrou o pote de gelé hum. Estamos aqui com a Marelin002 Um salve pra você E o In Show, Enzo, Enzo Enzo Flea, aê Agora temos novos catálogos Moderno, estilo pinguim, agosto de 2022 E os planos de Oh, Ó, esse aqui legal, incrível, gente Esse do pinguim aqui também, cheio de pinguim Isso daqui é da onde? Da festa perniciosa, né? Como é que é? A festa de abril, né? Primeiro de abril, só tem mentira Isso aqui é pré-histórico, gosto de todas menos desse aqui É, eu tô zoando, gente Só não vou comprar, porque eu tenho pouco dinheiro Tá, isso aqui não tem nada, é só nossa mão de beisebol Nossa bolsinha, cabelo, amo é a bolsa e, e o cabelo, gente. O primeiro segredo está aqui, ó: no botão do cinto desse pinguim, cinto de puff, que é uma pipoca. A ah, gente legalzinho, eu vou comprar pipoca, né? Para comer pipoca, eu gosto de pipoca doce. Mais um segredo aqui, gente: Vamos uma luneta. Ó, eu tô gostando desses segredos, tipo, tá barato umas coisas simples Gente, bigodão, gente Amei Vou comprar já Aqui na lagoa, aqui embaixo dessa sereia Temos mapa do tesouro Incrível Ah, esse segredo não tá com nada hoje não, gente Não tem nenhum segredo nessa página Mas olha o pé torto desse pinguim aqui, na moral Rapaz, a outra pisando em cima do próprio pé Gente, vamos saber andar, né? E olha, pipoqueiro Bandeja de pipoca Acho que tem uma animação Sempre tem uma animação, né? nessas roupas, então eu sempre compro Na nossa pata aqui do nosso pingue roxo Temos o chapéu de corno. Ah não, não vou meter essa né Temos chapéu de emo viking Clicando três vezes você vai pro azul Não sei, quem compraria um chap chapéu de chifrudo gente Eu nunca comprei, pra que eu vou comprar isso velho Nessa gargantilha de pedro é a nossa coleira de pedra Tem um manto de osada Tá bem pré-histórico aqui né Agora na pata aqui de dragão da minha sogra, temos o crânio jurássico, 400 moeda. Aqui no crânio desse capacete, do capacete de pinguim, temos o centro de era pré-histórica. as coisas pré-históricas estão legais, hein, gente? Mais um segredo, agora aqui na cabeça dessa boneca, no cabelo, tem uma máscara de ossos pontiagudos por 200 moedas E esse foi o segredo do catálogo da loja Pinguim, mês de agosto, moderno. Catálogo de Mof e Glu agosto 2022, gente. Tá com o tema Star Wars, então moderno. Aqui temos nosso laser de segurança comprido, 300 moedas nessa estrela da morte aqui, muito interessante. O nome só tem coisa de morte aqui nesse, cat... nesse catálogo, né? Misericórdia! Aqui no tapete de dos rebeldes vermelho temos o laser de segurança curto, que incrível, gente. Esse catálogo foi quando lançou a festa Monstro S.A. Não foi? Monstro S.A. Caramba, que legal! Eu vou comprar Porta do Susto. Tem termônio do susto é Leite calata ah, lata do susto <risos> Ah, gostei, velho Provavelmente teria o que? A festa Monstros S.A. E foi uma das festas que eu me lembro de ter jogado Incrível Você teria que ir até a cama assustar pessoas Desviar dos obstáculos. Ah, foi muito bom Acho que foi 2013, né? Tô cheio de bandeira aqui Parece São João, caramba Já lá atrás na página 47 Temos aqui lanterna de papel roxo Onde tem um segredo Que tem a cerejeira em papel de arroz por 464, misericórdia Mais um segredo aqui, nesse jardim de preda mente elevada Temos o nosso bambu natural E por 165 moedas Nova música de grupo foram disponibilizadas Falando em música, novidade Quentes vindo aí Muito em breve Hum, quentes hein gente Hot <risos> Temos aqui a lista de músicas nova E eu vou colocar uma pro meu igru né aí Eu vou colocar best of Eu não lembro de nenhuma aqui Só best of